O que eu vou compartilhar hoje com você pode ser até que em algum momento da sua vida você já tenha utilizado, porém como o iPhone tem tantas, tantas funcionalidades que a gente acaba esquecendo de utilizar alguma delas e são super, super, super úteis no nosso dia a dia. Inclusive, foi exatamente o que aconteceu comigo ontem e eu vou compartilhar essa situação com você. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos conhecer o que foi que aconteceu ontem comigo? Bom, foi o seguinte, eu fui fazer a minha limpeza de pele e depois Eduardo ia me pegar. Terminei a minha limpeza, liguei para Du, Du, vinha me buscar. Eduardo então perguntou, Marília, onde é que você está? Eu não sabia falar exatamente onde eu estava. O estabelecimento não era assim, tão famoso, porque eu sei que aí do outro lado você pode... Ah, Marília, só falar o nome do estabelecimento, coloca em o um Google Maps, um Waze da Vida, e pronto, resolvida a situação. Só que quando você está em um local, em um ponto específico de uma rua, ou então o um amigo, você diz, fulano, vem me pegar em tal lugar. Não é o estabelecimento famoso e você está em um ponto específico. O que é que você faz, principalmente, se você for igual a mim? Péssimo, péssimo, péssimo, péssimo de localização, eu sou horrível de localização. Posto de referência, endereço, nome de rua, esqueça, não sei dar. <risos> e aí, o que foi que eu fiz e me lembrei ainda bem? Porque por um momento eu fiquei discutindo com o Dudu, é, como é mesmo, moça? Me diga aí, a rua, tal, Eduardo, Maria, não estou entendendo nada. Aí, o que foi que eu fiz? Abri o WhatsApp, você pode abrir o WhatsApp, você pode abrir o Telegram e até o próprio aplicativo de mensagens que tem no iPhone e você tem a opção de compartilhar a sua localização. Eu fiz, naquele momento, com o WhatsApp. Abri a conversa com o Du, toquei no canto inferior esquerdo, no símbolo de mais, coloquei localização e compartilhei a minha localização. Eduardo recebeu essa minha mensagem, tocou na localização, escolheu o aplicativo de mapas que ia guiar ele até o local que eu estava. Simples assim, eu fui salva pelo compartilhamento de localização. Me fale, quantas vezes no seu dia a dia você passa por isso ou então imagine se não seria muito bom você sempre ficar atento a esse ponto, porque pode ser que um dia você precise e se você esquecer, uh, será complicado. Aproveita esse momento também, eu não posso me esquecer de se inscreva no canal, porque semanalmente eu libero dicas falando como que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia, que muito provavelmente serão maravilhosas para você. Por hoje é só e até a próxima.